Fala galerinha, beleza? Bom, esse vídeo mostrava a vocês o prendedor de capacete da 3CGT é... Pouco a gente conhece, né? Mas é um, um acessório nativo dela, muito útil Bom, Como é que a gente faz? Primeiro a gente tira o banco Tira a trava aqui, puxa aqui pra cima E aí, a gente vai ver aqui, ó Tem esse ganchinho Nesse ganchinho que a gente faz, a gente utiliza esses grampos, essas correntinhas né, que vem na moto, né? Essa aqui vem na MT, você vê que é um pouco mais curta e mais grossinha. E a daqui vem na 3, né? Mais fina e mais comprida. É, como é que a gente faz? A gente pega um capacete. É, um que eu gosto muito são os Bell, porque o Bell tem o anel duplo, né? Oba, e aí você passa, opa, que eu passe pelo anel, e aí só encaixar aqui. Passou um. passou o outro pronto aqui o capacete está preso tá vendo pelo cabo de aço e no anel então só você vir aqui e reencaixar o banco e está seguro você vê que seu capacete ficar preso ninguém vai para conseguir levar, claro, só se cortar ou o arame ou aqui. Mas fora isso, maravilha. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.